Olá galera tudo bom com vocês Miguel Alves aqui seja bem vindos a mais um vídeo do canal Miguel Alves empreendedorismo digital galera fica comigo Assista esse vídeo até o final que eu vou te ensinar todo o passo a passo que tu precisa aqui para adicionar sua forma de pagamento de forma certa correta beleza se você já gostou da ideia desse vídeo, poxa, mano, desce aqui embaixo, cara. Se inscreve no canal, deixe seu like, deixe seu comentário e não esquece de poder ativar o sininho para o YouTube notificar você quando eu postar um vídeo por aqui, tá? Um vídeo diário, então você, se você perder a sequência desses vídeos vai ser muito complicado para você aprender tráfico aí e conhecer melhor sobre o Facebook Ads, beleza? Então, bora para o nosso conteúdo prático que eu vou te ensinar passo a passo como você está adicionando aqui a tua forma de pagamento. Bora! Então, como você já pode ver, estamos dentro do nosso gerenciador, tá? Estamos aqui dentro do nosso business. Então, vamos vamos aqui adicionar, ok? Vamos adicionar agora a forma de pagamento dentro da nossa BM, beleza? Acabamos de criar aqui a nossa BM, tá? Você pode já acompanhar aqui o vídeo aqui, tá aqui no card aqui, ensinando você criar a tua conta de anúncio, tá? Agora, vamos injetar agora a forma de pagamento na nossa conta de anúncio, tá bom? Você vai vir, ó, depois já pode perceber... E quando você cria a tua conta de anúncios ele já aparece para você esse botãozinho tá de adicionar informações de pagamento beleza de forma automática você vai clicar sobre esse botão tá você vai clicar sobre esse botão informações de pagamento clica tá e aqui ó tá você vai observar essas principais informações tá é, tá aqui ó localização e moeda brasil tá tudo certo tava tá? um real brasileiro Perfeito, horário aqui também. Que eu fuso horário que é São Paulo. Que nós acabamos de colocar na nossa conta de anúncios. Beleza, você vai clicar em avançar aqui. Adicionar informações de pagamento, a tá? informações de tributária e da empresa. Beleza, você vai colocar aqui, ó. Tá bom, cara. Passa para ser bem, passo a passo, bem mastigado. Tá. Muita gente não tem familiaridade, então passa bem devagarinho. Beleza? Muita gente vai, pode achar chato aquela coisa inteira. Mas não, mas não, tá? Porque tem muitos iniciantes que precisam saber detalhe. E eu sou uma pessoa que eu gosto de poder explicar passo a passo para a pessoa não ficar com dúvida, tá? E também, se ficar com dúvida, deixa aqui abaixo deste vídeo, porque eu vou ajudar você. Beleza? Então, ó. Aí temos aqui algumas formas de pagamento, tá? Que você pode estar tá adicionando, tá? Tem a pau tem boleto e tem mercado pago. Eu vou te explicar aqui, tá bom? É, cada uma dessas opções, beleza? Então, a PemPal você vai é, fazer um cadastro né no site da penpal você vai adicionar um, um cartão de crédito lá dentro tá você pode utilizar ok? que com essa opção sim sem nenhum problema tá é boleto também cara não sugiro que você utilize boleto só se for no último caso boleto é meio que complicado porque você tem que gerar um boleto você tem que pagar e para compensar de, de, de, de três dias tá que, eu, que eles dão prazo aqui então eu não sugiro que até você colocar a forma de pagamento você esperar você para rodar uma campanha Cara, é muito chato isso aqui, beleza? Mercado Pago é também é bom porque você já adiciona é, a forma de pagamento. Já você já já começa a utilizar, tá? É mesmo aqui, a opção aqui do, do cartão de crédito, beleza? Então você pode, assim ó, pode usar a primeira opção, beleza? Cartão de crédito ou débito, tá? Você pode manter com essa opção aqui, ok? Aqui ó, eu tenho crédito pa para anúncio que essa opção aqui ó, eu tenho crédito, essa opção aqui eu tenho crédito para anúncio, tá? Você pode deixar isso aqui é desmarcado mesmo. Você pode clicar em avançar aqui, ó. Beleza, perfeito. E essa parte aqui vai inserir aqui o número do cartão de crédito. Tá bom. Eu não vou inserir aqui porque é até porque vai ficar é, gravado aqui, tá? E vai mostrar as minhas informações do meu cartão. Então, de fato, aqui é para te mostrar, mas é bem simples o processo, bem fácil. Tá? Você vai colocar aqui o número, né? O nome. Você vai colocar aqui o nome do cartão, tá? No caso, vai ter, vai ter seu nome. Você pode utilizar também o cartão da tua esposa, do teu marido, namorado, tá bom? Amiga. amigo, você pode utilizar sem nenhum problema, tá bom? Pode utilizar que o Facebook ele vai aceitar, tá bom? É, esse cartão, tranquilo? Você vai colocar aqui o número do cartão, tá bom? A data dele também, é, a data de vencimento dele e o código de segurança. Clicou aqui, tá? Você vai clicar em salvar, beleza? Salvou, ele, ele já vai... É, ser adicionado, tá bom, de forma automática, então, você pode ficar tranquilo, enquanto a esse tipo aqui, né, de movimento aqui, no teu gerenciador, beleza, na tua conta de anúncios, beleza, Também então, simples o processo, espero que você tenha gostado desse conteúdo, dessa aula, beleza, se você gostou, deixa um comentário aqui abaixo, eu quero que você fique com nenhuma dúvida, tá, com relação a esse conteúdo, beleza, galera, então, um forte abraço, fica com Deus, até o um próximo vídeo.